E aí pessoal, hoje eu estou enfrentando o Nash nas ranqueadas. Ele vem ajeitar o Zangief, colocando a coluna dele no lugar. Eu vou fazer aqui Minha partida. Dando meu pequeno copo e meu mix-up. Toma! Não deixei tonto, vendo um passarinho! <risos> Aí não, né, amigo? Vai é ficar pulando aí do meu lado. Tá pedindo pra morrer. Ah, não. Tente agarrar lá em cima, achando que ele ia pular. Oh. Ali eu tentei fazer a leitura de novo. Onde é que eu tô? Hum. Eu não acredito, mas tá bom. Deixa ele dar o especial dele Vai pra lá. Aí não dá, né, Vadia Vai ficar aí pulando toda hora. Ai, ah, só falta o risquinho! Putei errado. Ai, é, que burro. Dá zero para ele. Eu ia dar... Oriá, meu. Olha só, que raiva. Agora você vai ver. Fica mais esperto agora. Vai pra lá. Você o que? Ah, tá achando o quê que eu não tô de olho? Agora você viu que é o melhor! Nesse eu vou ficar bem esperta pra... Dando aqui o meu combo. Cara de me agarrar, porque eu que agarro, tá? Pode ficar do com isso. Agora vai. Toma aí. Eu errei Vem, esqueceu do meu V-Trick Vai sozinho Vai <risos> é pra lá, para de pular eu não tô entendendo porque que ele tá pulando hein? Indo pra trás. Deixar ele aqui no canto. Fica aí. Não! Calma aí. Piada na sua cara. Ficou nervoso, né? Vai que eu tô indo pra, pra, pra cima. Olha, como assim? Vai pra lá. Olha, me enganou. Copy baixo, literalmente. Surprise, é. motherfucker. Toma. Vai pra lá. Segurando! Senta, mata as hemorroidas! <risos> Meu, você é só me agarrou porque eu errei em cima, né? Calma aí! Não! Vai pra lá! Vai pra lá! Vou te agarrar, cara! Ah. <risos> Pessoal, espero que todos tenham gostado Se puder, deixe seu like Se inscreva no canal e até mais Tchau